CAPÍTULO 18 JUSTICEIROS DO MAL Quando nosso grupo adentrou a residência da Laura, encontrou o casal em profunda discussão. Ela acusava o Valdemar de não priorizar a vida em família, estendendo sempre o horário do trabalho. Falava também do descaso dele em relação ao seu estado de saúde a malta a qual eu já me encontrava completamente envolvida, procurou estimular a contenda, vasculhando no cérebro perispiritual de ambos informações que comprometessem a tranquilidade em verdadeira abertura de baús contendo as mais variadas acusações. Impressionou-me verdadeiramente a facilidade com que os itens mais desagradáveis da relação do casal eram divisados. O processo se realizava através da leitura da tela mental de ambos, como se os espíritos presentes pudessem literalmente assistir ao vivo o que se encontrava armazenado nas memórias daqueles. Com efeito... Valdo atuava magneticamente no centro frontal da Laura, sendo auxiliado por Pelegrino, que se encarregava do Valdemar. A cada desenterrar de recordações desagradáveis, os obsessores inseriam maior volume de energia, procurando mais material para trazerem à tona. Os pobres serviçais da casa retiraram-se para os seus aposentos na edícula, sendo ainda possível, a certa distância, ouvir as acusações eivadas de palavras intecorosas numa situação que parecia se repetir com certa frequência. Mas agora, certamente a vibração do ambiente se mostrava ainda mais adensada, favorecendo a ação dos desencarnados. Estes se divertiam com as cenas desagradáveis, que tomaram maiores proporções a partir do momento que o Valdo me chamou para perto de si, eu que demonstrava estar também muito satisfeita. O líder trevoso, com percepção aguçada, disse, — Veja no colarinho dele, Mara, uma pequena mancha de batom. — Para você praticar um pouco, envolva-se neste agradável episódio e faça a Laura prestar maior atenção naquele ponto. — Valdo, é provável que isso possa ter acontecido quando Valdemar ficou aos beijos com a sua assistente. Deixe-me tentar. Dizendo isso, me aproximei cochichando algumas insinuações no ouvido de Laura que registrou perispiritualmente as sugestões recebidas, voltando sua completa atenção para o local designado. Com isso, a esposa de Valdemar aproximou-se do marido, segurando-o pela camisa, podendo divisar de forma clara e precisa a mancha de batom. A discussão, assim, passou da fase verbal para a das agressões físicas de ambos os lados. A esposa... Com menor capacidade e força, recorreu aos objetos de decoração, lançando-os em direção ao marido, que a custo tentava se esquivar. Em poucos instantes, a vizinhança foi alertada não apenas pelo volume intenso dos gritos, mas também pelas empregadas da casa, que pediram socorro com receio de maiores e desagradáveis desdobramentos. Alguns vizinhos acorreram e, encontrando a porta de entrada escancarada, conseguiram, a muito custo, controlar a situação. O Valdo e equipe não se fizeram de rogados, estimulando ainda certas colocações acusatórias de ambos os lados na frente das pessoas que procuravam acalmá-los. Laura, no auge de sua crise, ainda conseguiu alcançar um fragmento de um dos objetos já partidos na direção da fronte de Valdemar, produzindo um pequeno corte, o que permitiu que um filete de sangue lhe escorresse pela face para maior espanto dos vizinhos. O líder, sempre com o seu ar impertigado, disse — Muito bem, Pelegrino e Mara, fizeram um excelente trabalho — Digno de aprendizes interessados. Estou satisfeito com a performance de vocês. Pelo que pudemos notar, esse tipo de confronto é rotina na vida do casal. Que bom, porque com os nossos estímulos vão acabar se matando mais depressa do que nós esperávamos. E, virando-se para mim, questionou como se estivesse tratando de negócios. — E você, menina? Satisfeita com o andamento e os resultados? Eu aproveitei a oportunidade para procurar desfazer a impressão antipática que havia ficado depois da minha indisciplina com o chefe. Ao mesmo tempo, sabendo que os elogios seriam bem aceitos, disse. Não poderia ser melhor. Se eu não contasse com a ajuda de vocês, principalmente a tua, Valdo, eu não chegaria a lugar algum com esses dois traidores. — Que nada, minha querida. Estamos unidos por uma mesma causa, que é justa por tudo que os nossos chamados familiares nos fizeram. Como se diz vulgarmente, a justiça tarda, mas não falha. Replicou Valdo sorridente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos.